Eu sei que a fila é realmente meio grande, ainda dependendo do horário, tipo, o horário que todo mundo sai, todo mundo sai junto, aí fica loucura, essa louca. Em relação à fila, eu acho que dá pra melhorar, melhorar não sei como. Me incomodo em ficar na fila, ela vai até rápido, né? ah fila não é chato, tanto que eu, vou, eu vou mais para de mais para não pegar fila. Aqui é tem muito espaço em branco. Ah, o espaço é bem crítico assim, né? Acho que está aumentando demasiadamente no Jaluz, né? Então o ideal seria que. A gente tá está está acompanhando isso, que não acontece. tudo, Podia ter outro bandejão, na verdade. Acho que essa é a melhor saída aqui. Tá, porque o maior problema é pessoas excesso de pessoas. Meu amigo sempre que eu pergunto para ele: eu falo fala, o que, que tem hoje no bandejão? Ele fala, comida a dois reais. <risos> Agora a comida eu gosto bastante, acho que é bem friturada. Eu a carne assada, gênero. Prato preferido? Olha, eu gosto muito do, do steak. Favorito é o peijón? Eu só de ter mais salada. Eu acho que devia ter peixe. Peixe é meu prato favorito e faz bem pros ossos. É a assada. <risos> Quando é num lugar que se sente bem, a gente retorna, né? Com é certeza.